Malta do laço! antes de seguir para o vídeo, dei uma ajuda nisto. Este vídeo é patrocinado pela Hotwave com o seu novo modelo W10 Pro. Acabou de chegar e eu vou-vos já mostrar as características. Em termos de bateria, temos os mesmos 15.000 mAh, memória já temos 6 GB em vez de 4 na RAM e 64 em vez de 32 na ROM. Já suporta NFC e na câmara traseira temos 20 mais 8 em vez dos 13 mais 03 na frontal temos os mesmos 5 megapixels como eu estava a dizer ele é todo o terreno IP68 para a água e IP69 para o pó a bateria como eu estava a dizer é de 15000 mAh que vai dar como vocês já estão a calcular para fazer aqui de bank para o outro telefone que vocês tenham. Tem um ecrã de 6.53, o processador é um Helio P22, já é um octa-core, e como eu estava a dizer assim, ele já pode ir debaixo d'água por 30 minutos até 2 metros, e também é à prova de pó. Este telefone não se estraga nem por nada. Portanto malta, se gostaram deste telefone eu vou deixar o link na descrição, mesmo que não comprem vão lá cliquem para eles verem que quando nos patrocinam vídeos os sites mexem e que vocês clicaram e aderiram. Obrigado por assistir à publicidade, ajudou o canal que vocês não fazem ideia e bora lá para o vídeo. Como é que meus putos do Aço, bem? Está aqui reunido o um material para o Del Sol. A gente já vai esmiuçar isto aqui tudo ao pormenor, o que é que vamos mudar, as marcas que vamos usar, mas quero começar porquê? Quero começar aqui por estes tubinhos de água, da Samco Sport. Atenção, são da Sam, não são daqueles típicos chineses do eBay, não estou, não estou a falar mal, mas não são, uh, são Sam, A malta da competição e do Aço conhece a Samco há vários anos, portanto, prima muito pela fiabilidade, pela resistência, epá, e é uma marca bastante conhecida. E vocês já estão a ver que este material não veio da auto parte logístico, este não, este material veio de onde? Veio do meu amigo André Mendes da Mendes Parts, ele viu que eu comprei um Del Sol, viu que precisava de tubos e decidiu patrocinar, atenção, isto foi patrocínio completo dele, ok? Vou deixar o link da Mendes Parts na descrição material do aço para onda, falem com o homem, que o homem arranja muita coisa e muita coisa a bom preço, como por exemplo estes tubos da Samco Sport, impecáveis silicone, uma marca muito boa e não vos vai dar mais problemas de água. E agora a pergunta a vocês, pau, o Iuro mas tens tudo da Autopart? Porque porquê é que também não mandar de vir esses tubos da parte pois porque a parte não vende tubinhos de silicone, não é? e Eu na parte da água quis dar aqui uma reforçada e o Mendes, digamos, chegou-se logo à frente e disse pá puto, eu, eu vou patrocinar este teu projeto e vou-te mandar estes tubinhos de água. Portanto, mal menos, obrigadão, mal clique no link que está na descrição, material do aço para ondas não falha, ondas e mais algumas coisas, ele tem escapos de rendimento, tem várias coisas, consultem o Mendes que ele tem material muito bom. E agora continuando, este foi o kit de 6 tubos, vocês se lembram eu tinha este tubo de radiador rasgado. Então mandámos vir todos, incluindo estes pequeninos que são os de lá de trás. E agora vamos lá esmiuçar aqui o material, enviado pela Autopart, como sempre, a apoiar aqui o canal do Aço. E pela minha listinha vamos começar por aqui. Olha, vamos começar por uma coisa que eu notei logo que estava variada assim que peguei no carro lá onde, onde comprei. Que é a bomba central de travões. Eu travava e o pé ia abaixo, abaixo, abaixo. Cada vez mais abaixo. Então mandámos vir aqui uma bomba central de travões. E ela custou 60,98€. Se vocês precisarem de uma para o vosso VTI. Lembrando, isto é igual para VTI. É capa, é del sol. Eu acho que é igual. Confirmem nas referências. Vou, vou deixar na descrição todas as referências das peças. Mas eu acho que é igualzinho para todos os modelos. Não é igual a do íntegra. do íntegra é muito melhor. Passando aqui para o anticongelante, como sempre. Já é da praxe, nem vou alongar muito. O motul rosa, que custa 17 68. Em termos de respiração, claro, vamos usar o quê? O nosso KPNs em caixa, já é da praxe. O filtro lavável, nunca mais tem stress. Custa euros e depois é só lavar e está sempre pronto. Para além que dá, um cavalito ao outro extra e aquele barulhinho mais... É sempre bom ouvir nas ondas. De velas, vamos usar as NGK Iridium, grau 6. Vamos aplicar estas velinhas. Já são conhecidas também da malta dos ondas. Tem fiabilidade e aquela alfiscazinha mais purinha, purinha dá sempre jeito, para se igual e buscar sempre mais qualquer coisinha. E as velas custam 42,24€. Vamos mudar também o termostato, 10,98€ que vem com os o-rings e tudo, não precisam de se preocupar, é só chegar e montar. De óleo, lá está nos Ondas, já no meu K20, uso. o Liquimoli 1060 vai ser o que vai aplicar aqui no nosso Del Sol, 41,23€. Óleo de qualidade, na frente. Aqui à nossa esquerda temos o radiador da água. O radiador da água estava com algumas dúvidas do que é que mandava vir e aconselhei-me com o Kiss e ele disse: Olha, se mandares vir em aquelas marcas típicas das casas de peças, manda vir marca G Deus. Foi, que é G Deus. Eu não conhecia, ele disse-me porque essa marca, é pá, eu já usei aqui mesmo nos carros do Barrote e a marca é muito boa, os radiadores são muito bons. Então mandamos vir aqui o radiadorzinho da Autoparts da marca G Deus. Foi certinho, 50 euros. 50 50.00 Como o carro estava morto de bateria mandámos vir também uma bateria nova que foi 45€ também da Auto Parts Logística Aqui à minha frente desde o início está o jogo de descarbonização onde temos a junta de cabeça junta de tampa de válvulas temos aqui vedantes ou rings etc tudo o que vamos precisar para depois voltar a montar a cabeça no sítio e pôr o nosso ondazinho dar a chave Kit completo só também chegar e montar e dar trabalho lá a nossa amiga Rosa e custou 56,39€ o kit completinho com todas as juntas chegar e montar por fim ficaram aqui as coisinhas mais pequenas temos aqui o filtro de gasolina temos aqui o filtro de óleo aqui nesta caixa temos a nossa bomba de água da Jap Parts nesta aqui temos a correia de distribuição com o seu rolamento e aqui vou vos mostrar já ah, aqui temos a correia de acessórios e aqui temos falsos temos aqui um fole temos aqui outro vem com a eu tenho aqui uma formiga que é dizer que fazer? sai daqui aqui com a massa se deixa cair aqui as abraçadeiras tem tudo completo também para chegar e montar eu precisava de dois falsos estão aqui estes dois falsos indo a preços jogo de foles 14,99 jogo de correias dentadas 31,86 bomba d'água 29,23 Correia, estriada, 5.40. Filtro de óleo, 11.98. Filtro de gasolina, gasolina 11.98. Filtro de óleo, 3.28. E pronto, temos aqui uma dolorosa de 521 euros nesta fatura. Mais 55.73 nesta. Foi da bateria já com IVA e não sei o quê. Portanto, temos aqui mais uma dolorosa de mais 600 paus para outro... Carro meu, é sim, comprando carros e matá-los logo assim que os compras, é no que dá. <risos> bem malta, fiquem bem, está reunido aqui o material todo. Espero que tenham curtido do material. Acompanhe agora o projeto do de Onda del Sol, que vai a todo o vapor. Vamos levar o material para a rosa, filmar a montagem, dar à chave e rezar. Para que esteja tudo bom lá no bloco que a gente estamos com o Fexi, mas não foi desmontado. Vamos ter Fexi. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.